Fala meus amigos, minhas amigas aqui do Instagram, hoje a gente traz o primeiro vídeo da série Em 1 e 20 aqui no IGTV e hoje a nossa dica é pra você que gosta de fazer vídeos aqui pro Instagram, na Vertical, a gente vai ensinar pra você como se criar uma sequência na Vertical dentro do Premiere, tá? Vamos lá? Música Bom, pessoal, aqui dentro do primeiro é o que a gente vai fazer. A gente vai aqui, ó, em novo item, a gente vai abrir sequência e aqui na sequência, você vai em configurações. E aqui a gente só vai substituir esses valores aqui do tamanho do quadro, tá? Aqui na frente a gente coloca o 1080 e atrás 1920. Você vai trocar um pelo outro. Aqui a gente vai dar um OK e ele vai criar a sequência pra gente na vertical já Caso você não tenha filmado na vertical, o que a gente tem que fazer é tomar um cuidado com a escala Eu vou puxar o vídeo aqui, ó. quando a gente puxa o vídeo A gente vai ver que se o vídeo não foi gravado na, na vertical, já pensando na vertical Ele fica cortado aqui pra gente, tá vendo? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar em um controles e efeitos em escala você pode usar 180 de escala que ele vai ficar certinho, tá? O que a gente tem que tomar um cuidado é sempre tentar centralizar o nosso assunto aqui para não ficar com seu vídeo fora, com sua fotografia cortada, tá? Então, aqui em escala você vai poder mudar, certo? O, a posição dele e aí você centraliza. De acordo com o que você precisar aí, tá bom? Bom, eu espero que essa dica possa ser muito útil pra você que gosta de fazer vídeos voltado para Instagram, tá? A gente semana que vem traz um outro vídeo pra série Em 1 e 20 e a gente espera você. Valeu, foi!